Gabriel Jordan, do Gaja, No vídeo de hoje, eu decidi trazer aqui pro canal mais customizações de roupas. Há um tempo atrás eu publiquei um vídeo aqui customizando um moletom e uma camiseta em fake tie-dye, né, que era uma técnica que reproduz o tie-dye, só que sem ter todo aquele processo completo, tradicional. E recentemente eu fiz mais uma peça, que foi esse moletom aqui, que inclusive eu já até gravei vídeos pra vocês usando ele aqui no canal, postei lá no Instagram perguntando se vocês queriam mais vídeos de customização de roupas aqui no canal, e vocês amaram a vocês comentaram muito pedindo pra trazer mais vídeos como aquele e no vídeo de hoje eu personalizo várias e várias peças incluindo essa aqui que eu tô usando e algumas ops, vai ter que assistir <risos> e basicamente é isso então, se você já curtiu a ideia e já quer me ver customizando várias roupas em tie-dye dessa vez eu vou testar a técnica tradicional com as amarrações e tudo e tal já deixa o seu like aí embaixo se você for novo por aqui seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo e claro...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 da primeira peça. A primeira peça que a gente vai trabalhar hoje é essa camiseta branca aqui minha e aproveitando que ela diz love, né, e tal eu vou fazer uma parada meio pride que inclusive lembra um pouco essa camiseta aqui que eu tô e eu queria muito não manchar as letrinhas L-O-V-E, mas depois eu vejo o que eu faço, depois eu vejo se eu pinto de branco de novo e a gente vai começar fazendo a amarração do tie-dye. Vou fazer uma amarração super simples, é uma das mais básicas que existe no universo do tie-dye porque eu quero fazer uma coisinha simples mesmo e fácil de vocês entenderem. Tô com a câmera secundária ligado aqui pra vocês poderem ver direitinho o que eu tô fazendo. Pra fazer a amarração, você vai precisar de elásticozinhos. Eu tô usando essas ligas de borracha aqui, porque é o que eu tenho aqui em casa e é super fácil de encontrar. Essas ligas são, tipo, extremamente baratas, gente. Se eu não me engano, aqui são centavos. No caso, eu vou usar duas dessas grandonas aqui e você vai definir um ponto central do seu tie-dye. Eu não vou fazer, tipo, no centro da camiseta, que no caso seria aqui, porque eu quero fazer lá mais perto dessa inscrição love aqui. Então, ó, vou pegar o meu dedo num formato de pinça e eu vou girando o tecido até ele fazendo esse padrão aqui. Como eu mostrei pra vocês, né, a camiseta tinha uma inscrição aqui em cima, então ela é mais durinha na parte de cima mesmo, mas não tem como se preocupar, ela vai girar todinha. Quando a sua camiseta já estiver mais ou menos nesse formato aqui, né, quando o tecido estiver se centrifugando desse jeito, você vai pegar os elásticos, tá, e passar de um lado pro outro. Eu vou passar a camiseta e eu vou dobrar eles de novo pra ficar bem presinho. Então eu vou começar primeiro da esquerda pra direita, passar aqui por trás. Não se preocupa se a sua amarração estiver tivesse desfazendo, tá? Basta você voltar ela pro local com os seus dedos mesmo. E bem aqui no centro, olha, eu vou virar ela pra já amarrar os ladinhos também. Como eu passei esse primeiro elástico em formato de cruz, agora eu vou fazer em formato de X pra pegar em todas as direções a amarração. Agora a gente vai começar a fazer as misturinhas. Eu tô aqui com três copos, tá? Porque eu vou fazer três cores de cada vez. E eu tenho aqui comigo várias tintas de tecido de várias cores diferentes. Vou começar com as cores quentes, né? Vermelho laranja e amarelo e basicamente vou colocar só um pouquinho de água dentro dos copos e misturar nas tintas então eu vou começar com a tinta laranja e aí ó, tá vendo a consistência que fica lá dentro, você precisa misturar pra poder dissolver por isso que você vai colocando, de acordo com a intensidade que você quer, se você quiser a cor mais fraquinha, nem precisa você colocar tanta tinta assim mas é importantíssimo que você misture bem direitinho, gente, tô usando um cabo de um pincel de maquiagem pra dissolver a tinta aqui dentro, o auge, né no outro copinho eu vou usar o vermelho e amarelo então, vamos lá, vou começar pelos mais quentes, né? Eu vou jogar o vermelho aqui na lateral. Acho que eu joguei demais já o auge. <risos> Nossa, gente, agora que eu me toquei que eu vou não só sujar a mesa inteira, como talvez eu me sujo também, né? Chique. Mas eu vou limpar antes que manche a mesa, porque eu quero a minha mesa branca ainda. Então, deixa eu correr e limpar aqui. Então, gente, já voltei, já limpei mais ou menos aquela bagunça e também já preparei as três misturinhas das tintas, né? Tanto a lilás, quanto a roxa, quanto a verde. Esse aqui é o tie-dye até o momento, né? Tipo, tá bem cheio de. Tinta com água Vou tentar tirar os elásticos, né? Eu tinha esquecido o nome disso aqui por um segundo, o auge. Pra gente ver mais ou menos como é que ficou. Eu tô bem animada com esse tie-dye, gente. Espero que tenha dado certo. Olha só, ficou, tipo, bem tie-dyezão mesmo. Esse aqui é o verso. Ah, gente! Ficou muito legal! Puts, eu amei! Mas, ó, tô bem satisfeita com o resultado. Ficou bem bonito mesmo. Vou pendurar e e a gente já passa pras próximas peças. Então, gente, a próxima peça que eu vou trabalhar é essa camiseta social branca aqui. Como eu tenho tipo, sei lá, umas 10 camisetas sociais brancas, eu decidi pegar uma dessas aqui. Essa aqui, tipo, tá nova, não tem nenhum defeito, nem nada. Mas eu vou personalizar pra ter uma peça diferente e tal, porque eu realmente não vejo, assim, pra comprar roupas sociais com tie-dye. Então, vamos lá. Eu não sei como é que eu vou amarrar essa aqui. Como essa camiseta tem a gola e ela tem mais tecido e tal, eu coloquei só um elástico mesmo. Essa camisa eu quero concentrar ela mais pro rosa, tá? Olha só, a tinta tá bem concentrada. Esse esquema de cores lembra até mesmo um moletom que eu já o que ia fazer aqui no canal é né? um moletom com fake tie-dye. Fica super fofo. Pra quem ainda não assistiu aquele vídeo, né, e quiser aprender também a técnica além dessa aqui, clica aí nos cards, que o vídeo também tá mara, gente. Por fim, a última cor que eu vou colocar mesmo é esse azulzinho aqui, tá, gente? Nessa aqui eu quero que as cores fiquem mais concentradas mesmo, mais fortes e pigmentadas. Então vamos misturar aqui. Gente, essa aqui é a peça que eu tô mais animada. Sério, eu vou tentar tirar o elástico. Olha só, gente! Pegou bastante detalhe rosa, bastante bastante da palha azul Eu ainda não sei qual look eu vou montar com essa camisa Mas eu já amei, gente Já super foge do tradicional Enfim, como eu já vou pendurar ela Essa padronagem aqui que vocês estão vendo Ainda vai dar uma mesclada O que já é legal, porque já ficou uma surpresa Tanto pra mim, quanto pra vocês que estão assistindo, né Então mais uma vez, vou lá colocar a peça No varal pra gente poder continuar o vídeo A próxima peça que a gente vai personalizar É uma peça preta, diferente das outras Que são brancas e são super fáceis de pigmentar Essa aqui eu passei por um processinho antes pra poder descolorir certas partes dela. Eu fiz as mesmas amarrações em tie-dye e com alvejante e um pouquinho de água sanitária eu consegui desbotar essa camiseta aqui, tá? Gente, vou deixar passando aí na tela pra vocês mais ou menos o que que eu fiz. E foi assim que ela chegou nesse estágio aqui. Eu tô em dúvida se eu amarro ela de novo pra poder tingir ou não, porque na verdade eu quero tingir ela em locais específicos, né? Que é onde a água sanitária e o alvejante descoloriram, né? Porque onde tá preto realmente não vai pegar e essa era a intenção. Então vamos ver o que, que acontece, né? Tem onde eu coloco o rosa, gente, o áudio. Ai, gente, será que vai dar certo isso? Não sei. Eu tô achando que não. Hahaha. <risos> Socorro. Não sei se era é assim que eu devia estar fazendo, né, gente? Nossa, que horror que isso tá ficando, <risos> Tá ficando completamente diferente do que eu queria. Que pena. É, gente, realmente eu acho que nessa aqui não vai rolar, não. Será que se eu lavasse ela agora ainda daria tempo de reverter essa besteira? E ficava um tie-dye preto e meio vermelho, né? Que é a cor que o tecido descoloriu. Enfim, né, gente? Não sei. Então, né, gente? Lavei lá a camiseta preta. Vamos ver o que acontece daqui pro final do vídeo. A próxima peça que eu vou personalizar é essa camisetinha aqui, que eu amo muito. Amava, né? Na verdade, porque com o tempo ela foi ela ficando manchada de maquiagem, ela ficando velha eu fui parando de usar ela mas enfim, há um tempo atrás ela era minha camiseta favorita ela tá escrito influencer aqui, que é a minha profissão, auge eu separei três cores aqui, sendo elas pink, turquesa e por último amarelo-limão que é uma cor que a gente não usou ainda eu não sei se essa combinação vai ficar bonita, gente mas eu vou fazer naquele mesmo sisteminha, sabe, girando a camiseta toda e eu espero que fique bafo, né minha filha, espero que fique bonita, bem trendy Então eu vou começar com o pink, né, eu vou fazer tipo um triângulo, eu vou tentar, tá gente? Não sei. Tipo assim, olha, sabe? Só um triângulo. Não sei se isso tá fazendo sentido, gente. Vou fazer agora com a cor turquesa, nossa, que cor linda, e por fim eu vou vir na amarelo-limão, na última parte aqui, né, que é essa parte branca que tá soltando já até. Eu espero que essa combinação fique legal. Olha só, ficou mais ou menos assim, sabe? Vou tirando aqui do elástico, pra ver como é que ficou Olha, ficou bastante branco no meio dela Gostei assim, sabe? Ficaram alguns espaços vazios Mas assim como eu já expliquei pra vocês Como eu gosto do efeito do tie-dye assim mais escorrido Esse padrão aqui ainda vai mudar um pouquinho Mas ficou tipo bem, bem, bem legal mesmo Eu gostei até o momento já vou até pendurar ela no cabide, então já já eu volto. Então, gente, eu acho que a última peça que eu vou personalizar nesse vídeo é esse moletom aqui. Eu gostava bastante desse moletom cinza, mescla, né? Vivia, vivia usando ele, só que eu acabei sujando ele com uma tinta azul que manchou ele. E, sinceramente, eu não venho usado ele desde então. E depois que eu personalizei aquela última camiseta que eu acabei de mostrar pra vocês, eu gostei demais daquela combinação de cores, então eu tô pensando em fazer mais ou menos a mesma coisa. O payoff não vai ser a mesma coisa, tá, gente? Vou logo adiantar pra vocês, porque a camiseta que eu usei era branca, então as coisas vão ficar tipo super vivas e esse moletom aqui é cinza, então eu não sei como é que vai ficar, mas vou tentar né Ah, eu não sei se o amarelo limão vai ter payoff o suficiente em cima desse cinza, gente Eu acho que eu vou acabar tendo que fazer mais tinta depois porque como o tecido do moletom é mais grosso, acho que vai levar mais tinta pra pegar nele inteiro Nossa gente, o auge ficou horrível Bré. Ai que Inferno. Enfim, né, galera? Aqui estamos. Não sei se gostei. Acho que se o moletom fosse mais claro, eu teria dado um payoff melhor. Acho não, né? Teria dado um payoff melhor. Vou pendurar e depois a gente vê como é que todas as roupas ficaram no final das contas. Então, gente, já é o dia seguinte. Todas as roupas já secaram. Eu já coloquei elas pra lavar. Elas já secaram mais uma vez, né? Tirei todo o excesso de tinta, todo aquele processo. E eu já tô com todas as roupas aqui do meu lado. Já tô vendo o resultado final de todas elas e eu vou mostrar pra vocês. A primeira peça era aquela camiseta branca, né? Escrito Love em relevo, que era uma camiseta que eu gostava bastante, mas que tinha manchado. Vai ficar passando aí na tela pra vocês verem. Eu tentei tingir ela de todas as cores e o tie-dye assim que eu terminei tinha ficado bem bonito. E esse aqui foi o resultado da camiseta. Gente, sinceramente eu não odiei o resultado, mas eu também não sei se eu amei, tá? Vamos vestir pra ver como é que ficou. Então, gente, aqui tá o resultado pra vocês. Vou deixar passando aí na tela como é que ela ficou de corpo inteiro, né? pra vocês terem uma noção. Essas letrinhas eu não mostrei pra vocês, mas depois que secou eu pintei elas de novo de branco porque eu queria, né? Eu já sabia que ia manchar, gente. Não tinha como isolar só as letrinhas. Ela tinha ficado bem mais bonita na hora que ela tava pronta, mas eu quis esse efeito escorrido e eu acho que escorreu demais. Tanto que nas outras peças eu fiz a tinta um pouco mais concentrada e menos líquida. Mas assim, não tá feia. Eu acho que se eu fosse dar uma nota pra essa camiseta aqui, talvez seria um 6. Não tá feia, mas também não saiu do jeito que eu queria. Vamos passar pra camisa social, que era uma das peças que eu tava, assim, mais animado e com mais expectativa Gente acho que ficou super linda, vamos provar pra ver como é que ficou também. E é esse o resultado da camisa social tingida, né, assim como nas outras peças, eu também vou levantar pra mostrar pra vocês como é que ficou. Babadeira, né, minha filha? Eu gosto de usar camisa social puxando aqui pra trás, né, as maninhas. Enfim, né, gente, eu achei bafo eu nunca tinha visto uma camisa social tie-dye pra comprar e agora eu tenho uma. Essa peça, depois de pronta, me satisfaz bastante, eu tô muito feliz com o resultado. Se eu fosse dar uma nota, gente, seria 10, porque eu realmente amei essa peça aqui, eu já tô ansioso pra fazer fazer um hashtag looks do Jordan lá no Instagram. Inclusive, já me segue pra você não perder quando sair as fotos. Amei! Comenta aí embaixo o que vocês foram achando das peças. Nota 10, na minha opinião. A próxima peça é a única peça preta que eu fiz num tie-dye, né? A única que não era uma peça clara. E, gente, eu me desesperei. Eu achei que eu ia estragar a camiseta, de que ia dar errado. Assim como vocês assistiram, né? Eu descolori a peça inteira, né? Fiz aquela estampa. E os meus planos iniciais eram tingir as cores do arco-íris nas partes em que o tecido tava descolorido. Mas acabou que eu comecei a achar muito feio eu Achei que o efeito ia ficar muito foggy, sabe? Tipo, não ia ficar nítido o efeito que eu tava querendo usar na camiseta Pode ser que alguma outra pessoa consiga acertar esse efeito usando uma outra técnica Mas acabou que eu lavei na hora e eu consegui recuperar a peça E ela ficou tingida com bleach tie-dye Que é aqueles tie-dyes feitos em peças escuras Com alvejante e água sanitária Que vai ficando meio laranja, sabe? Gente, eu confesso que quando a peça tava molhada Eu achei bem estranho Mas agora que secou, eu tô achando bem conceito. E eu achei uma peça bem diferente. Eu tô ansioso pra montar um look. Na verdade, eu não tenho nem ideia de como é que eu vou montar. Eu vou vestir aqui pra vocês verem como é que fica no meu corpo. Então, gente, é assim que a camiseta ficou. A padronagem, eu acho que ficou a mais legal de todas as peças. Até porque o fundo era preto. Então se destacou bastante. Mas assim, não eram as minhas intenções que essa camiseta ficasse assim Mas como no final das contas eu gostei, eu acho que eu vou dar uma nota 7, vai. Eu achei a camiseta diferente e eu gostei do resultado. Só não sei mesmo como é que eu vou estilizar, como é que eu vou combinar com outras peças Talvez com jeans preto e uma jaqueta fique bafo Mas enfim, gente, tô ansioso pra testar como é que essa roupa fica com outra maquiagem com outras unhas Se eu não estiver enganado, a próxima peça que a gente tingiu foi aquela camiseta branca, né? Escrito influencer aqui na frente Mas eu não vou falar dela agora, vamos falar, gente, do moletom Que foi a última peça que a gente tingiu. O moletom, ele não era branco, né? Ele não era claro Ele era um cinza mescla, o que já dificultou um pouco assim no payoff E as cores não estavam ficando muito legais já de cara E o resultado foi esse aqui, gente E olha, eu acho que ficou assim... Feio. Coitado desse moletom, né, gente? Eu passei tanto tempo sem usar ele por causa daquelas manchas e olha só a morte triste que ele teve. Você aqui tá parecendo aquela capa daquele single que a Billie Eilish lançou um tempo atrás. <risos> o auge. Parece que eu peguei as cores desse lado da capa do álbum e joguei no moletom, gente. Mas, enfim, é assim que ele ficou, né? Pra quem quiser saber. E a nota que eu vou dar pra esse moletom aqui é dó, gente. A nota dó que eu vou dar, porque é só o que eu sinto por esse moletom. Dó. Coitado, né, gente? A última peça que eu vou mostrar pra vocês. É aquela camiseta branca que tinha escrito influencer em preto na frente, aqui no peito. Eu usei as cores turquesa, rosa e amarelo limão. E, gente... Olha, sério, a camisa social e essa aqui estão competindo, assim, pra serem as minhas favoritas. O padrão ficou incrível, tanto na frente quanto atrás, gente, eu achei muito bafo essa camiseta. Vou vestir ela agora pra vocês verem como ela ficou bafo. E esse aqui é o resultado da camiseta. Ai, gente, eu amei! Sério, gente, o padrão do tie-dye ficou muito bonito, ficou, tipo, todo esse centrífugo. Fora as cores dessa camiseta que eu tô apaixonado. Um rosa, um turquesa, um amarelo um neon, né? Um amarelo-limão, gente. Eu adoro rosa, adoro amarelo neon E com certeza ela voltou a ser uma das minhas favoritas, agora que eu tingi ela novamente. Então, a conclusão desse vídeo é que, se você tem peças aí na sua casa que você não se interessa mais tanto assim, ou que você acha básica demais, cara, junta elas aí, junta umas tintas, sabe? Umas coisas. Vamos customizar essas peças, vamos personalizar essas peças. É um jeito muito mais divertido, né, de personalizar as suas roupas e você pode dizer que ela é autêntica. Só você tem aquela peça, porque foi você que fez. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like aí embaixo, se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo considere me seguir nas minhas redes sociais eu sou arroba no instagram twitter e tiktok, em todas essas plataformas eu produzo vários conteúdos exclusivos, tô sempre conversando com vocês nas DMs do instagram e no twitter então corre pra me seguir em todas as plataformas que eu sou arroba em todas não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos a gente tá crescendo a cada dia mais, né, vamos